É, vou... acho, que, acho, que que... Só fica, acho que só ficar de boa o jogo é melhor pra nós, pô. Se for trocar site, é. trocar, trocar, troca pro top, eu acho, pô. Leitezinho, leitezinho. O não dá top porra, não. É não sim, acho sim. que a gente dá isso em verde, não, cara. Pra mim, eu acho doideira isso aí. Nossa, sem, sem ser cagão. Meu loto tá sem som, velho. Pra mim não faz sentido. Se eles sabem que eu comecei top... Pode ir. Vamos começar no som. Já era, né? Eu acho Um cara tá tô aqui. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vem pro mid, vem pro mid. Tô de boa. Quer puxar? Calma aí, eu vou pausar rapidão, tem que iniciar aqui que tá sem som, meu lover. vocês podem tá subindo escuto, velho, mas a gente vai. Não, velho. Ah, acho difícil o, o cara fogou pra cima. Ah, Me deram um B, por favor. É, Quebra pra morrer. Não difícil. consegui dar base TP aqui, velho. Eu passo o top, tá? Uhum. Vou ver se tem. Tem um ward aqui. Tem, tem, tem um ward. Eu tô aqui, tô aqui. Dá? Não, não, não dá, não e dá pra achar. passar. Não tem problema. Vamos Ó, vou lutar mid, consegue passar pelo mid aqui? Consigo, tô recebendo. Vamos pegar nessa wave. Tá. Cadê assim, o Tô chegando, tô ah, é chegando. Flash. Dá big night, dá big ele tem. Pode pode quer dive? Pode ser, pode ser. Pode ser, sem flash. Você parou o B ali? Nada, para, para. Morreu hum. muito Ah, não consegui. Tá de boa. Sem flash, esse cara tá sem stun, tô sem stun. Tá sem stun ele, sem stun, sem flash. Ah Achei que tava sem stun Ah matou Poxa, vai. Ah vou tentar puxar isso aqui full Eu o ele, só pra garantir Vai, boa, boa, boa Ah, não precisa vir aqui comigo no, no Arauto tá? Você pode passar a mid ali pra ajudar o, o time é um Foda que não sei se tem como defender esse bot não, velho Foi de base Ereira tá aqui? Tô que indo. que o Ereira tá fazendo aqui, Nada, nada, só vai tirar pinca, tem wave um mid, só que é, tá é, eles vão querer contestar, tô sem ult. Gostou, está? subir agora pro mid. Uhum. Tão subindo junto. Acho que a gente consegue terminar isso aqui a tempo. Ele vai querer roubar. Olha ele ali. Eu não consigo parar ele. É ele. ele. Tá, tá, tudo bem. Ah, tô chegando, é, é, te aqui. Tô sem tem ult, tá? Tá. Vem aqui no, vem aqui não cai. o cair. Tá vendo aqui? É aqui. Tem alguma coisa? Não, né? Não, não, não, não. A gente cobra pode cobrar top. Hein? Tá, tô voltando pro bot. Não, não dá mais tempo. Tem que, eu é que é. ser na próxima vez. Você tá devendo a top, eu acho. É, tô vendo aí. Eu devo ele um V1, o aqui aí, velho. Tão fogando é. pra baixo. Falta mano, dois pro mestar. Falta dois pro mestar. Vou, de... vou, vou, vou testar, vou testar. Eu desço também, tá? direto tá chegando, direto tá na tribush. Tá matando aqui, já. Cair em bot, cair em bot. Joga no meu cooldown. 5 secs pro mestar, 6 pro mestar. Eu consigo agarrar aqui. Tem ali, ali, ali dois pra uma dois pra uma Tá, tá, tá Não fica não, vamos Estamos premiado, mas continua Caia, tem ult? Tem stun, tem alguma coisa nesse cara aí? Tenho nada, tenho nada, tenho nada Não vou conseguir matar ele não Eu vou continuar forçando aqui, mano Isso é ele, hein? Dá base, mim, A gente vai pressionar, a gente vai voltar pra baixo, tentar tipo na frente Vou dar BTP aqui, vou dar BTP aqui, CD Tá, ah, beleza, beleza Cara, você não quer ver na roda bot já tá melou Eu tenho TP top, velho Eles vão pro Drake Eles é. viu A Leona pode querer esquipar a e de fazer play na side é. também tão cuidado, tão cuidado tá tá Eu não morro aqui não, velho. Tô muito forte Anti-dive quer aparecer Eu tô aqui, tá Dai, dai, dai Fora é essa porrida Boa, morreu com uma errada Ó, o Kai tá vindo, cuidado tá. tá de boa, tá de boa Valeu o Caim, tá sem outros cara. Ok, de boa, de boa. Eu dou Uai. flash. Se matar, Guerreiros, tá chegando, velho. Ai. Ele deu smite. Bota dois pro meu. Deu sem flash. Eu sai aqui. Opa. Okay. Tá, tá, você sai, sai, tá de boa. Ah, a gente controla a visão top agora pro, é pro Arauto. O Zex fica top e vai ter TP. Vamos, Vamos tentar ver, na frente né? pra pegar um pânico bala? O Renek tem que ir, senão fudeu, mano. É, eu vou garantir pressão bot aqui pra gente. Uh. Ó, oh. Tô indo, tô indo, se liga, é a minha posição. Tô okay. aqui. Tô atrás do Ziggs, tô atrás do Ziggs. Aí tem flash. Ziggs flash? Mata... Só mata a Leona aqui? Ó, oh, W5, 4. Cara, O Ziggs Caraca, tá véi. machucando. Pô, o Ziggs e Leona é muito escroto. Eles estão fazendo o Drake provavelmente. Vou pegar essa pressão mid aqui. Tô ainda. Será que dá? Fatou ali sim. Boa. Consegue um drag? Pode ser que ele esteja sozinho vai terminar agora, spam Ó oh. Matei ele, matei ele, matei ele, ah! Matei Matou, tá worth é. Puxa a bot lá, Zex, puxa a bot Tem flash, eu posso dar flash a gente tá na boca dos igreis Se tá liga, simples, eu posso deixar. Eu, eu nem dou dano mesmo, eu vou dar RQ na boca dele Ó, ah, ele tá jogando pro topside, se liga aqui, se liga aqui, ó pô, vem, Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tamo vendo, tamo vendo Liga, pô, se liga pra ter lá, Camille, sem flash, oh. sem flash Bora, bora, bora Pronto, pronto Zig sem flash, Zig sem de flash. Tu zigou, tu zigou. Caiu, tu. Cai em flash, cai em flash. Vou na Leona aqui. Ele <risos> é, não morreu. É a gente joga aqui, hein? vou testar, vou testar. A gente ganha, a gente ganha. Acho que baixo, AK, AK. Não consegui me cair aqui. Ah, ele tá aqui, ó. A gente tá muito. Dá para fazer barão? Dá para fazer barão? Não sei se a gente tem dano, na real. Ah, tá sem lili, ó. Tô em mid, tô em mid. Ele tá morto. É. Puxa essa torre aqui junto. Ó, daquela E? Esse cara. Esse cara pra levar, esse cara pra muito longe isso aí, velho. Tô de boa. Matamos já. Fleshou ainda, galera. Boa, boa. boa, boa. Pô, acho que é barão, agora não, agora é barão. Alguém consegue tirar o Kayn, mano? 10 segundos pra meu ult. acho oh, que cê foda, taca 50-50 só pôneia. Ô, Ziggs sem ulti. Tá, quer dar care, eu, no eu eu dele, assim. cara, dar aí, um ou nos Ziggs? Que isso? assim. Cara, cuidaram do Zé. Cara, não tem nada. O Kayn vai entrar aqui, velho. Ó, Kayn, Kayn, Kayn. Termina, termina. Tá, p***. Cada um por si, cada um por si, cadê um por si. Tá suave, dois barãozinhos. Não, eles pegaram. Ah, DJ é lixo, velho Ué, o okay. Caim. Ele consegue smitear na, na ult? Consegue. Ai, véi. Ó, oh, dependendo pode, de, se eu não engajo aqui não ou tá Akan, ó, oh, se liga. É, eu Comigo? Ó. Oh. Eu tenho um de velho. Virei ele e eu, DJ. Ó, eu utei ele, utei ele. Pega ele, pega ele, pega ele. Utei, utei, utei, utei. O Caim tá aqui, o Caim tá aqui. Falta dois pro meu cobrar. Eu tô louco, eu tô louco. Falta ele sim? Matou ele sim, boa, boa, boa. Drag, drag é nosso, né? Cara, vamos ter que pular nele aqui, o oh, Hakan e tu. Bora, bora. Tem Irel levantando. Matar os cara primeiro aqui. Cain tá indo aí. Tá? Não faz nada, faz nada. um botão em um. Eu vou no Caim aqui. Volta pra defender. Ó, o mano Caim aí. Vem Eu pra cá. Tô, tô indo pra cá, tô indo pra cá. Ele vai terminar o Drake. pegou o Drake, ele vai pegar o Drake. Matei. Matei ele. Peguei, peguei. What? Ih, não, já não vai reto naquela Irel ali? Ela vai se matar pra pegar ele? Bi. Não pega inibi não, não, inib não. Assim. só vai de base mesmo. Nossa, mas deu 500 de dano. Bufado agora. Né? Slide, velho. Vou engajar mid não, Lili. Enquanto ele tá morto, os caras ainda vão TP, velho. No... Os Ziggs não vai ter zonas. Assim assim, ele não vai ter zonas ainda, não. Não vai ter zonas é, não. Posso ir? Tô descendo, tô descendo. Vai, é. vai, eu tenho TP, tem tenho TP, T TP. Só vamos. TP. Ah, o cara me cancelou, o cara me cancelou. Ai! Ele me cancelou, ele me cancelou, ele me cancelou. Seis pernas aí. Ufa uh. Eles não levam isso aqui bed, não Não, eu também Tá Ah, mano, eu tô chegando aí com o ult, mano A gente faz história, a gente não Aham Tem dia ainda, tem dia oh, ainda Vamos lá Ih Tô me sentindo poderoso demais aqui, velho <risos> Né, do outro mundo de vocês, entendeu? Tem um aqui, hein? Mas vai, vai, vai. Mas, mas é, só, é só se quiser jogar mesmo, o Se quiser ficar assistindo, pode assistir. Ainda não não assim tem, nada, volta, não tem não nada, não tem nada, não tem nada. Volta, volta, pode ir, pode ir. Pera, pera, já voltou já. já, já, já, já, já, já. Vou... Então vai, então vai, moleque, vai. Leona tá pro Jesus, hein? Tá que câmera lenta esse racão, hein? Boa. Ó. É nele? Ó, oh, oh, tá gerando aqui, gerando flecha, Nossa, tem um sem, sem, sem flash. Ziggs sem flecha Ó, pra engajar aqui, Camille tá... Fodeu muito Ai Só defende a base ali Deixa eu dar a cara aqui, absoluto eu tenho... Não precisa dar a cara não Ah <risos> Então, louco não, Zeca. Pô, tá assim. Caralho, tô no menos 5. Quer continuar? Eu é quero, que mas que não continue. tem nada. Né? Bora, bora, bora. Vai. De perigoso aqui, hein. Ah, ai, estou. eu pego a Leoninha aqui de tabela. Não tô sem ele. Ah. Aqui, ó. Foi. Ai. Acabou. Uma... Calmou, vou defender aqui. Tenho... Tenho a alma dele. Ai, cara. ai. Eu tenho TP, mas tô sem ult cara. Pô, a gente vai barão que eles precisam resetar depois Não, mas aqui a gente pida, não tem Tem que tentar qualquer coisa ali Eu vou ter TP daqui a pouco, Tim Oh! Fui na Ivea Tô de boa, comprando tempo, comprando tempo Eu desço Ai, não dá pra clicar, velho Nossa, tô sem flash Tem um drenado, mas... Não tem ult, isso aqui Beleza Tem instante, tem instante na Irelia, tem instante na Irelia Tá, tá, tá, tá. Ah, Tem ult, tem ult Ó, oh, a Camille Nossa. joga, a Camille joga, hein, velho. Ah. Tá. Mataram ele, eu acho. Uhum. Tô chegando, tem um ult. Ó o oh, Zig, ó o oh, Zig, Zig, tá lá. Consegui, o A Kai né? tá aqui. O Oni. Nossa. É Ó o cara. Um dodando. Ai, Ai Ai Nossa. Deu cu. Deu, deu, deu. Valeu. Valeu, galera. Valeu, valeu.